O Cid já foi o o maior precursor de qualquer meme do Brasil. Se tinha algum meme no Brasil, ali por 2010, 2009, 2011, o responsável por ele era o Cid. Ponto. Demais no cenário da Mans. Tem cada detalhe, fode. Não entendo. Também tinha o um não entendo. Mas não entendo era mais trollface, LeFou. É... Forever Alone, o Cid era o cara que bombava os memes vídeos mesmo, tipo... Ah, é... Tipo... Eu matava mais de mil, sanduíche de buceta... Uh, todos os vídeos virais, sanduíche ish todos esses vídeos era tudo, tudo não salvo. Que um biloco, é, que biloco também, satisfação. é.